Saudações e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluso Cano Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim galera, mais um vídeo aí com história de personagem e análise também de gameplay com um compilado que nós montamos aqui para vocês, fizemos aí vídeos de Ken, Blanca e Honda e agora vamos finalizar com Dalsing que foi... Mais um dos quatro personagens revelados pra gente na Tokyo Game Show na última quinta-feira com um trailer sensacional, rapaz. Então a gente vai conferir aqui informações da história dele no Street 6, né, no caso do Dawson... Um compilado de gameplay que nós montamos ali com esses trailers que foram postados pra gente na semana passada Pra gente poder analisar os golpes e tudo mais do personagem Então já aproveita e deixe seu likezão aí, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E não se esqueçam da Brasil Game Show 2022 que está chegando entre os dias 6 e 12 de outubro Nós estaremos lá todos os dias pra poder dar um abraço em você, querido inscrito E não se esqueçam que teremos sorteio de ingressos aqui da BGS durante os próximos dias aí Principalmente nas nossas lives, então fiquem ligados que vai ter muita coisa legal pra vocês, beleza? Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela pra gente poder começar a ver aqui Algumas informações pertinentes, rapaz, muita coisa bacana aqui do nosso querido Dalsin, Que já tá na tela como vocês podem ver aí né Eu vou até subir um pouquinho o texto aqui pra minha câmera não ficar em cima Vamos começar, como sempre né, a gente tá fazendo aqui nos vídeos Com a parte da história do personagem ó, vamos lá um monge indiano e mestre de yoga que guiou inúmeras almas perdidas. Prefere evitar conflitos sempre que possível, mas seu desgosto inato pelo mal o instiga a fazer justiça com firmeza. Ou seja, nada muito diferente do que a gente está acostumado com relação ao Dawson, a sua personalidade e tudo mais, porque ele realmente é um cara que serve como guia. Pra alguns personagens, principalmente do Street Fighter A gente até vê, cara, naquele anime Street Fighter 2 Victory ali Que ele serve pra poder guiar o Ryu, o Ken e tudo mais Pra poder descobrir ali os seus poderes interiores e tal Então ele sempre foi um personagem com essa pegada dentro da lore do Street Fighter E no Street Fighter 6 não vai ser diferente, né, meus amigos? Principalmente esse ponto aqui que eles falam Que ele prefere evitar conflitos sempre que possível Mas como ele não gosta mesmo, cara Ele é um cara que, sim detesta injustiças e tudo mais e ele e o mal o instiga, né? Como eles comentam aqui, a fazer justiça com firmeza mostram realmente assim, o poder desse personagem, por mais estranho que ele pareça para alguns, entendeu? Mas isso daqui, cara, eu acho uma uma característica, né, do Dalci muito interessante desde sempre. Aqui a gente tem um pouco aqui da aparência do personagem, que eu vou mostrar em imagens para vocês. Mas algumas outras características interessantes aqui que valem a pena ser citadas, ó, pessoal. Ele odeia distrações e ferir os outros, é um cara que tá sempre aí com foco apurado, está sempre meditando e tudo mais, então por isso que detesta também distrações Ferir os outros é um tanto quanto óbvio, vamos dizer Ele gosta de meditar, que é o que a gente acabou de comentar aqui, né, com relação a essa questão de distrações e tudo, então ele sempre medita, medita, né, para poder manter o seu foco muito bem apurado ele tem 1,76 de altura que pode variar, obviamente, porque o cara é um elástico ambulante, né? A gente pode ver aqui ele todo nessa imagem se contorcendo, o pé aqui na base do rosto, passando pelas costas dele aqui e tal. Dá até uma certa gastura para algumas pessoas, tem tenho certeza. Mas é muito interessante a gente ver, principalmente com a... R.E. É Engine trabalhando né, nesse jogo Então deixa os gráficos muito mais realistas Dos personagens e, torce, e torna né, Isso daqui ainda mais impressionante De se ver por parte do Dawson, né E aí, vamos pra parte Famigerada do peso, que aqui eles colocam Que ele tem 48 quilos O Dawson, que pode variar Obviamente conforme o peso Mas assim, levando em consideração Ele normal, sem se esticar Nem nada disso, cara Novamente eu acho que eles deram uma viajado nesse peso, porque mesmo ele assim, se esticar e tudo mais, ele é alto, ele não é um cara muito baixo, assim, vamos dizer E ele tem músculos, né, cara, ele é musculoso e tudo, né, apesar de a gente conseguir ver as costelas do bicho ali em alguns momentos Principalmente quando ele vai usar o fogo dele, né, que ele do fogo e tal Mas 48 quilos é pouquíssimo pra um personagem como o Dawson, assim, mesmo ele se esticando e mesmo ele sendo mais magro, né, menos musculoso do que os outros eu acho que eles deram uma viajada nesse peso mais uma vez, mas tudo bem, né? Tá dentro do padrão da capa com fazer esse tipo de coisa. E aí, ó, nós temos aqui também a voz que faz o personagem do Street Fighter, a voz em inglês no caso, que é o Keith Silverstein. Vamos até ouvir aqui, ó. Prepare yourself. Prepare yourself. Muito da hora também. E aí, pra poder finalizar, pessoal, pra gente poder ir lá pro compilado de gameplays que nós preparamos aqui pra vocês... Temos algumas imagens do personagem também, aqui essa imagem padrão que a gente acabou de ver, né, do Dawson, inclusive são imagens muito legais, tem do Ken, tem do Dawson, uh, do Honda, do Blanca, pra gente poder usar uma imagem dessa aqui com o nome do personagem de wallpaper, mano, e fica muito legal, recomendo a vocês aí, se vocês quiserem, claro, né, se pra vocês ficar legal, né. É, pegar isso daqui e colocar com wallpaper, vai ficar muito massa Eu tô usando um do Ken aqui, eu tava usando um, depois troquei para um do Kratos e tal, do God of War Mas fica muito, muito massa, recomendo demais Aí algumas outras imagens aqui, obviamente, de gameplay do personagem Cara, uma coisa que eu preciso pontuar com relação a essa imagem é principalmente cenário do Dawson A gente chegou a comentar, né, do cenário lá do Blanca Que tá espetacular, mano uma, Um remake, né, uma reimaginação que eles fizeram do cenário clássico dele Aqui também é basicamente a mesma coisa, velho Olha só, esses elefantes Aqui, cara, as pessoas aqui Venerando o Buda aqui no fundo Acho que é o Buda, né? Com essa, olha essa estátua dourada aqui de fundo As cortinas aqui, a questão da iluminação No fundo também, as velas muito impressionante, cara, realmente é tá um cenário lindíssimo E aqui a gente tem o nosso querido Dawson, né, dando aquela esticadinha no braço A gente pode ver também aqui as costelas do cara aparecendo e tudo Com o poder da r Engine, as coisas ficam mais realistas Então olha pra você ver, cara, as costelas aqui sendo destacadas, né O abdômen dele aqui dando aquela puxada assim Nossa, cara, realmente tá muito da hora, muito da hora Aqui a gente vendo um pouco de gameplay do personagem Com o seu chute esticado característico, né que pega a tela inteira praticamente E aqui a gente tem Ele utilizando o super arte, eu acredito Eu acho que é o nível 1, se eu não me engano Pelo estilo de animação e a perspectiva De câmera também, né E aí por fim Nós temos ele aqui utilizando o que seria O início aí do seu super arte Nível 3, como acontece Lá com o Keno, o Blanca O Honda que a gente mostrou pra vocês, né Eles sempre colocam nesse padrão Eles colocam uma imagem que seria para o wallpaper De apresentação do personagem, Três imagens aqui de gameplay, basicamente sendo a penúltima ele utilizando o super arte e por fim uma imagem de super arte nível 3 Então assim, muitas coisas legais aqui por parte do Dalsin, né, pra gente poder conferir, curtir pra caramba as informações adicionais, a história, as imagens e tudo Mas não para por aí meus amigos, porque nós temos que conferir daqui agora, deixa eu até trocar minha tela mais uma vez aqui pra vocês um pouquinho do gameplay que a gente separou aqui do personagem. Nós pegamos aqueles trailers que eles mostraram lá pra gente na TGS, né? E não fiz... fizemos um compilado aqui pra poder mostrar pra vocês em câmera lenta. Então bora lá dar uma conferidinha, que são 47 segundos só de vídeo. Aqui a gente tem a apresentação do personagem, né? Olha só o elefante ali de fundo, ele fazendo a sua pose clássica. Essa iluminação em particular ficou maravilhosa, cara. Olha isso. Aí a gente tem aqui aquela apresentação que mostra os nomes dos personagens Aqui ficou engraçado pra caramba, porque mostra o Dawson muito pró próximo, né? E a gente vê nas rugas da testa dele o negócio assim, cara, aparecendo Aí ele se afasta e tudo, se esticando Olha só que muito louco isso e aí a gente vê um pouquinho do gameplay do personagem, ele utilizando ali o seu soco que estica, o agarrão que ele se contorce. Olha só esse detalhe da barriga dele enchendo para ele poder mandar o fogo, velho. Olha só que coisa mais louca, que fica muito mais, assim, destacado por conta da R-Engine, saca? Não é um gráfico mais cartunesco, vamos dizer. Então fica muito mais impressionante, eu diria. O fogo também ficou muito bonito, ele mandando ali o seu Yoga Fire do ar... Utilizando o teletransporte, que é um ataque bem característico dele Mais golpes ali também Nossa, estufada da barriga de novo, né? Ó, utilizou uma bica com o Drive Rush ali agora Deve ter gastado 3 barras de dano pra poder fazer isso Pra poder emendar nesse compasso que ele tá fazendo agora Ele usou o seu fogo ali amplificado para poder jogar o personagem pra cima E ainda utilizou um Super arte ali pra poder finalizar esse combo monstruoso que ele usou Seguido aí do Super Art nível 3 dele Olha essa saraivada, mano de braçada que ele tá dando ali na personagem pra depois finalizar ali o super art, a gente não conseguiu ver a finalização no caso e aí a gente tem aquele gameplay né, que é feito com os narradores que eles apresentaram pra gente naquele, no, na TGS né, no Street Fighter 6 e aqui a gente vê um pouco mais o Honda fazendo suas vezes né, aqui batendo no Dawson mas a gente consegue ver algumas participações do personagem assim, vamos dizer né ó, ele dando aqueles soquinhos ali, os seus jabs na parte de baixo, defendeu ali o tapão do Honda mais uma vez defendendo a raivada de tapas do nosso querido Rondinha ali. Ó, conseguiu um parry perfeito. Isso aqui é um detalhe muito legal também que eu achei do Dawson que quando ele fez esse parry perfeito dele, essa parte de iluminada no fundo assim, cara, é a pose dele também, quando ele executa esse parry. Então isso ficou um detalhe que eu achei muito bacana pro personagem também, ó. Ele até fala algumas coisas ali que eu não entendo, né? Ó, carregou ali, conseguiu uma conversão, né? Bem bacana após o parry perfeito. Tomou um drive impact ali do nosso querido Honda, que absorveu todos os golpes dele ali nos frames seguintes. Chutezinho de duas fases do Honda. Mandou um curcú amplificado ali. Carregou o seu tapão. Esse aí vocês viram no videozinho do Honda, né? Então, assim, tem uma participação maior dele do que do próprio Dalsing. Tá, mas é legal que a gente vê um pouco dos movimentos do personagem também. Ó, oh, utilizou o golpe baixo ali, mandou um drive rush, já emendou mais um combinho ali agora também. Mandou um yoga fire ali também mais uma vez no cara. Acabou tomando uma saraivada de tapas ali. E o super arte do nosso querido Rondinha, pra poder finalizar essa luta. Na verdade foi o super arte nível 2 que ele usou ali, né, o Ronda. E aí a finalização da luta por parte do Ronda com a pose de vitória dele. Então assim, cara... A gente vê muitas coisas legais do Dawson aqui nesse vídeo, inclusive, inclusive, pessoal, nós já temos mais alguns videozinhos aí do Dawson circulando pela internet, mostrando um pouco mais dos personagens, tá, movimentos e tudo. E a gente deve trazer pra vocês aqui, nos próximos dias, com o moveset dele e tudo mais, além de movesets completos, tá? Vídeo mostrando um moveset completo de Gael, Kimberly, Jury e tudo mais, pra gente poder ver... Todos os golpes que eles são capazes de fazer Pra gente poder ter uma ideia melhor de como será o gameplay de cada um deles, entendeu? Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí desse videozinho trazendo mais informações do nosso querido Dawson também. Pra poder fechar aí esses quatro personagens que foram apresentados pra gente na TGS 2022 por parte da Capcom. Aí espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, as suas opiniões aí sobre o nosso querido Dawson Se vocês curtiram o personagem, como vocês acharam que ele está aí na R&D, né? Sua construção de design, seus golpes e tudo mais. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês. E novamente, não se esqueçam também deixar o seu likezão aí. Falei novamente duas vezes. Se inscrever no canal e ativar ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo aí. Até mais e fuemos, meus amigos.